Tá todo mundo sorrindo? Vocês estão sorrindo? Vocês estão felizes? Então vamos lá. Uno é um jogo muito divertido e recomendado para toda a família. Cartas de 0 a 9 são distribuídas de quatro cores diferentes. Você vai combinando cores ou números até ficar com uma carta só na mão. Aí você tem que gritar Uno, não pode esquecer. A pessoa que bater primeiro, ficar sem carta nenhuma, ganha. Além das cartas tradicionais, existem as cartas especiais. Essa aqui é a carta volta, a carta que muda a direção do jogo. Essa aqui é a carta pula, a carta que pula a vez do próximo jogador. Essa é a carta mais dois, a carta que faz o próximo jogador ser obrigado a comprar duas cartas. E a carta mais dois é uma carta que pode ser acumulada. Se o próximo jogador também tiver uma carta mais dois, ela faz com que o outro jogador tenha que comprar mais quatro, e assim sucessivamente. Na sua vez, você pode jogar a carta Coringa no lugar de qualquer outra carta. E aí, escolhe uma das cores para o jogo continuar. E a carta mais quatro é a carta mais temida do jogo. Pode ser jogada na sua vez no lugar de qualquer outra carta, e ela acaba instantaneamente com a amizade do próximo jogador. A carta mais quatro não é acumulativa. ¡Uno!